Hey hey Seja <risos> bem-vindo a mais um vídeo de hoje, gente Estou aqui com você, todos os segredos do catálogo Setembro 2022 No Clube Ping Brasil Mais código, mais fim numa aqui destrave destrava Já para destravar nosso código Nos Twitter eles, eles postaram assim Bonk, bonk, bonk Bonk musical, ok Não entendi foi nada Eu sei que é 2 mil de moeda, gente O bagulho é louco Então vamos usar, né? Vai vir um bonk, né? Eu não sei o que é isso É um bonk, né? Já deu para avisar Vamos jogar aqui é entrar no ventilador E aqui o enxofre Pediu um enxofre, enxofre, enxofre, pediu <risos> Pedir salve ao Enzo, gente. Enzo, Enzo Free, Enzo Livre. Pedir um salve aqui. Um salve pra você, meu querido. Eu sempre erro seu nome, né? Na moral, eu penso que é enxofre. E, gente, o Inter é um Inter para as mãos, tá? É uma baqueta. Deixa eu aqui. Deixa eu ver se tem até alguma coisa, né? Situação. Tem, gente. Eu acho que é isso, né? Nem sei. Ai, que legal, velho. Só isso. E o Impin, gente, tá no iceberg, tá? Um castelo de areia. E agora vamos ver o segredo dos catálogos. Ah, gente, faz um barulhinho, e aí, ó o Raposa Game, um salve também pro Raposa Gente, eu gostei muito da abertura desse livro aqui, A Estilo Pinguim, setembro de 2022 Gente, eu tô pobre, meu Deus, é sempre isso, né? Olha, a última coisa foi Halloween Ou seja, já vamos dar início Qual será a próxima festa, né? Porque o Música Jump acabou Eu vou comprar aqui, tô nem aí, eu sou rico Falo que eu sou pobre, depois fala que eu sou rico Ó tanta coisa legal aqui, gente na pata desse clamulhão da pesada aqui Temos um relógio Puff Será que dá pra usar o meu Puff? <risos> o Puff não tem mão. <risos> Na pata desse daqui Dessa menina aqui linda, loira Parece a Melody Temos as sapatilha laranja de coelho Ah, eu vou usar, gente, namorão Desculpa aí todas as meninas aí Tem muita coisa legal Inclusive eu gostei dessa padana aqui, ó puff pro laranja prometido, selfie é bem nossa atualidade mesmo, né? Nesse chapéu de marinheiro aqui, o Continental, temos o chapéu de Grande Marinho, que é um chapéu de povo. Ai, tô com vontade de gofar, gente. Estou estão ouvindo minha voz assim? Ainda na mesma página, no Osfregão, temos outro. Temos o Disface de Crustes, que eu inclusive já tenho. Não me tira, não tenho nada. É. É isso. Passando nossa, essas páginas aqui, temos o chapéu de corno, que eu não vou fazer aquela piada de novo, né? Ficando três vezes segundo o chapéu de corno supremo. aquele que ama ser corno mesmo. Ó, Tá vendo que o catálogo foi de Halloween aqui na pata de novo, é tanta pata, toda hora na pata. Gente. Tem um sapato preto com pré Ah, eu vou usar, gente. Eu preciso de sapato. Isso aqui é sapato de homem, tá, gente? O catálogo aqui foi de. Foi pra de outubro para set... novembro, né, gente? Eles estão colocando com setembro para outubro. Aqui na pata temos sexta de 12 atravessuras. Tira as travessura assim <risos> na cara dessa. Não olhada, aqui temos o pirulito grande. Hum! Adoro. O próximo segredo é na área desse gancho. Aqui. Minha adição muito boa. Asa de corvo. Asa do mal, né, gente? Quem quer enganar, né? Asa de pegas Olha a Remione na vassoura. Sentada na vassoura. Que delícia. E assim a gente encerra esse catálogo. Vamos catalogar catálogo de Gru. Incrível. A abertura dessa capa também tá bem bonita. Já pra começar na primeira página aqui nessa plantona, Temos mais um segredo. Pantrona funda pênis. E um armário também. Temos a estante moderna. Falei armário, mas é estante. Meu Deus. Gente, esse catálogo tem um fundo que eu vou comprar aqui. Tudo precisando de fundo. Tem igru, tá? E tem muitos segredos. Tem muito, olha. Aqui tem uma Floresta Puff, então a última festa desse catálogo foi a festa Puff. Vamos ver qual é a próxima ser. Ó, oh, tem muita coisa legal, namorão. Eu gostei desse carro. Oh, Ó, dá pra montar um navio dentro do igru. Dá pra fazer onda. Aqui os armários normais. As coisas normais que sempre tem, né? Por aqui nessa lua temos a aranha nojenta que eu vou querer isso. Na moral, nem de aranha eu gosto, nem de Spider-Man. Né? E no portão do cemitério temos o Doces ou Travessora, nosso pote de doce. E pra encerrar, é isso. Até a próxima, gente. Falou.